se horas por quê? tá puxando o Digo um... todo round pistol. E aí? É outro. Vou na parte de baixo. Daí não tô vendo nada. ele é banado. Com um tiro na cabeça, vem O teu cinco com um tiro na cabeça, velho Esse vidro é o quê? Esse vidro é o quê, véi? Ô, velho, que, que esse vidro é? Esse vidro é o que Ô, o oh, oh, Que vidro é esse? Onde esse vidro? Olha esse. Vidro. Agora? Só jogando de MP5. É, Só jogando de MP5. Só jogando de MP5. Os caras também vai estar armados pela Eu esqueci a dificuldade de comprar colete uhum. Vou pegar essa magalha e a cor Peguei okay. Vou pegar para a janela Controle de, de spray? <risos> Feito! <risos> ah, ah, ah. Ela também tava de vp Aí é nice Todo mundo vai usar essa arma agora né? É uma boa sub Eu gostei Tirando a Foi parte boa, que, bem que bem se os caras Puxa colete e acabou é tipo, é tipo uma pp-bysa Sei lá Tá menos 22. Olha ali, por isso que essa arma ah, é. Uma beleza. Se ele quebrar já ou se ele ali, eu vejo. Se ele abrir a porta, você ouve. Quanto você deu de. Eu dei 22 nele. Eu dei 22 nele e quanto você deu? Definitinho, eu dei cento e trinta em dois tiros, volta em dois tiros, tá, eu vi. tá, a janela, o meu Deus, essa arma é horrível! 5 hits, 65 véi! Meu Deus, é a arma de um round! <risos> merda! a é muito baixa! Ela arma para segundo round, não é arma para. É jogo inteiro, eu vou jogar com o jogo inteiro. Falei que ia jogar com o jogo inteiro, eu vou jogar com ela. Tô comprando. Tô ficando sem colete pra comprar a granada. Tá aqui. Janela. Boa, Tem também, eu acho. Area Não, eu tô a W na de baixo. no pé, levou no pé. Morreu. Out. Morreu mesmo, tá aqui também uma também tá aqui uma G eu tenho que manter um contato bem tem que manter me manter perto do inimigo porque senão né tá aqui meu Deus que horrível ai velho tá aqui em cima Menos sessenta e oito, sessenta e oito. Ele vai plantar. Nossa, essa arma é, é um li. <risos> não, não dá dano nenhum, velho. Que isso, rapaz. Já quero... Comparado com a mp 7 ela não dá dando nem... Isso? É festivo! Conhecer. É aniversário do CS? Não sei. Eu não sei o que é. <risos> não entendi bastante nada. Ai. O que aconteceu? Ou seja, os cara escreveu. Hum, levei. Tá miado. Hum. Aí, Aí jogamos mal. W, vamos... Se eu pegar a W, ele não vai, vai morrer. Aí eu vou ter que jogar de, de... de Arma de mira, scout alto. <risos> <risos> e eu tô aqui jogando... aqui de... de terra, não dá pra puxar. Digo... Tava de Alp, aqui da, da janela de Alp. Cara, é maluco, velho. Ah, tá no peito. Essa guerra e fazer a faca. Outro? Boa! Passei a fuca no fuga cara. Fuga. O cara pinou em mim e eu passei a fuca nele, né? Porque aqui nós passamos a manteiga, né? Tá certo. Tá certo. Eu puxo, eu digo? Ah, eu vou puxar, velho. Eu vou, eu vou puxar porque o jogo não tá tão complicado, mas... Não eu tarde. não tenho como puxar a minha MP5. E não teve como jogar todos os rastros depois do pistol, porque nem teve como, nem não ia ficar impossível usar não. Véi, 32 sites velho odeio esses pisto odeio esses lixos de água Por que você não pega C4 e plantava? Mano, ele deixa C4 na base Nem tava na base E... Ai, o ia matar, tava menos 60. Né? Tava menos 20 pra mim, dei 30. Não, dei 30 nele. Ele ficou com 3 de life. Ah, eu vou usar a MP5. Bora, bora, bora. Um colete mesmo. Guys, I tell you, we eles todos! A arma desse cara é horrível, mas. Eu tô esperando o rush. Levei na cabeça um, dois tiros na cabeça direto. Eu não sabia que ela não matava com um hit na cabeça. Ai, se nice! jogou muito, menino Neymar, né? O menino Neymar é jogou claro. muito. Pode oh, Ela é fácil de controlar, mas é uma arma muito. Essa esquizita, sei lá, ela é uma surda. Hum, não é uma arma tão boa. A melhor coisa dela é ser silenciada Tá avançado aqui. Hum, tá muito legal. meu Scout. e só hmm, meu deus atravessado let's go tira isso não hum moco, meu cumprido pega C4 Pega o C4! pega C4? Ah não, olha o canto que ela tá! Tá de trollagem comigo C4! Tá de trollagem Oi. comigo C4! Olha a distância que essa C4 vale, tava! Vale. Olha isso, olha onde ela foi parar! Dificuldade, socorro o C4. Aí trollou a C4, uma UMP. UMP é melhor. Muito que muito mais. Muito que eu muito Qualquer coisa melhor que essa arma, ela não dá dano nenhum eu vou tiro na cabeça eu de É, eu também, eu não Que <risos> tava A banqueira mais é embaixo de mim Meu, penei Meu, penei demais Essa tem muita bala sem essa aqui. Meu Deus, nice. o cara é é ruim! É muito ruim! <risos> ela é dá muito pouco isso. dano! Eu tô matando os caras com 5 hits! E o cara ainda tava meado, senão eu, eu morria. Acho é... Eu acho que ela só é melhor que a principaliz, mas não é melhor. Os dois eu vi headshot, um, um, eu ouvi um, um, um, headshot É, um levou tiro de scout, o outro... Ai! 72 Eu não tirei nada do cara Deu quanto nesse né, Nada Oh, arma ruim Por que não? Eu falei que ia jogar o jogo inteiro com ela e vou ter que jogar com o jogo inteiro com ela, né? Eu não uma, cai, tem um tudo hum. Calma aí, ganha, vou afastar um pouco Quer abrir a porta, quer abrir a porta pra mim? Abrir vai, fica do lado Ai. Calma aí Olha que ele tá bombe. a costa Que a costa Que, hum, que, que? Dropa uma, cai, eu dropa uma Vai, tá isso não tem dinheiro pra MPC. E... <risos> ah, não, tá de brincadeira comigo. Aí trollou. o Aí trollou. Trollou, não vou usar AK. Tudo, Tudo armado. Eu não vou usar essa AK não. Vou usar Glock. Bora ganhar, bora ganhar. Arma não é o jogo Tá, eu vou usar AK. Ah, mentira, o cara me cagou dois HS, né? De 72. Não é nada ali. Não tá base não é nada ali. Não é nada ali. Não é nada, ali. não é nada ali, né? Não é nada ali com uma assim? Mano, eu juro que o cara tava base, não tinha como ele ter ido. Não tava assim, tu se ligando e correndo. Era o outro, não era? Foi mal, meu irmão. Eu tava muito. Bora, bora, tá, bora, pelo bora. menos eu não matei ninguém com a K. Tá ótimo. Bora, bora, bora. A gente tem que ganhar, velho. Essa arma é a gente vai ter muito dificuldade. Tá aqui em ah, cima. Fui varado. Tem aqui, ruxando. Acho que não varei o cara. Varei é o último rato. Ai, ruxou do lado de novo. Meu Deus, eu sussurro, velho. Os caras estão rushando. Não é possível que o cara esteja rushando, Chill, né? Hum, diversos ataques. É tudo bom. É complicado, né? Smoke tem uma sobe. Boa Que merda Só tô pra garantir Essa arma 7 é muito ruim Ela não, não é boa Ela conheço. é tipo Você puxa no segundo round E nunca puxa no jogo Então ela é tipo uma